E, e atender as demandas do nosso paciente. Mas como é que você vê esse contexto dessa busca pela estética com o um apelo do, da, da atenção aos, aos tecidos feragontais? É, é legal esse, essa, essa... De começar, eu acho que não tem outro jeito de falar em relação dentística ou de restaurador e periodontia sem a base. Né? E eu acho que é, hoje a gente está vivendo um momento que eu considero muito feliz da ontologia, que é um olhar de atenção à para a base de saúde dental, saúde periodontal, saúde geral, é, conclusão e domínios de princípios de adesão. Então, começa por aí. Sem, sem essa bagagem, não dá nem para enxergar o sabão que essa ordem foi convertida. Né? Eu, eu falo isso muito à vontade, porque fundador da sociedade brasileira, ontologia estética, eu era o único que tinha vinculação acadêmica, né? o único professor do grupo, então eu vivi essa pressão muito forte, isso de ah, a ontologia estética é, é só marketing, a ontologia estética é só o que quer é ser, é eu não, não tem credibilidade, enfim, uhum. então, eu vivi bem essa era lá em 95, quando a gente começou os meus congressos da SPF. E o que a gente vê ao longo do tempo é uma sedimentação absoluta da odontologia estética em qualquer área, né? desde a dentística, implanta, pele, enfim, é, todas as especialidades. Hoje, sedimentada em, com evidência científica, mas ela não pode abandonar padrões éticos, não, ela não pode abandonar diagnóstico. E é isso que, que infelizmente, a gente vê com muita frequência na clínica é, e nos cursos, né? é, pessoas talvez seja muito forte, mas as pessoas, e algumas vezes até mutiladas, porque recebem uma fase muito precoce da vida, ou recebe uma sobreindicação que não é com essa preocupação de não agredir, por exemplo, o tecido frontal, ou não criar uma situação de antigenia do mundo de saúde. E Eu tive uma a felicidade também de ter uma formação na URGS, é, ainda enquanto acadêmico e convive depois profissional. Escola de periodontia, escola escandinava. Fortíssima, é, fortíssima. Bom, dizem que com o passar do tempo, talvez é, essa mesma escola, esse mesmo grupo, me é, a atenção em relação à, à, à entrada dos procedimentos periodontais, da estética, ok, mas isso, tem uma contribuição absurda nesse aspecto de, de eu sei que já tem essa formação forte na saúde e também forte é, na, na parte estética, né? combinando esses uh -huh. uh -huh. dois olhares, vamos dizer, da perlontinha. É, deixa eu ver se eu consigo aqui no Zoom, que eu não eu consigo disponibilizar. Consegue disponibilizar a tela para mim? Já, já te liberei. Vê se você consegue. O, é... o Everton, é, vê se você consegue aproximar o teu microfone, porque está... Okay. Muito... Melhorou? Mil porcento. Melhorou? Mil por cento. Ah. Mas, mas talvez seja... Eu nunca, já... nunca usei o fone. aqui do Felipe, do meu filho, então não estou habituado. Vamos lá. É... Mas talvez seja o vento também. Não sei se muito. Ah, Pode mão. ser. Pode ser que eu estou aqui. É, ou, ou eu posso... Quem sabe eu jogo a imagem... É que o pessoal está acompanhando aí na, na no Zoom, é isso? Porque senão eu inverto aqui o... A... A tela do computador, do, do, do celular e vamos no Instagram mesmo aqui, a imagem? Pode ser? Faz, faz como você quiser, faz como você quiser. Tá, Joia. Deixa eu virar aqui, eu troco o fone. Eu vou, vou complicar com você pelo, pelo, com o áudio do Instagram, talvez fique melhor. Vamos testar aqui. Tá, tá. E, Realmente eu tô aqui na, na sacada e... Agora melhorou, agora melhorou. E, tá, melhorou, né? Isso. Tá Melhorou do... do... Aqui, acho que... Melhorou do Zoom também. Ah, então perfeito. Vamos lá, então. Vamos. É... Vou pegar aqui essa, essa situação é, para discutir. Não sei se você está conseguindo ver a tela legal, hein? Que consigo, mas se você... Que... Tenta, tenta compartilhar a tela no, no Zoom, consegue, não? vamos ver, eu... ver se eu volto aqui tal com mais exibição da galeria aqui? Não, não, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, é... compartilhar a, tela. Compartilhar a Aí. tela. Aí. Aí. Aí escolhe escolhe a apresentação. Isso. Okay. Isso, Jorge. Beleza. Maravilha. Então tá ótimo. Aí fica a melhor de volta. pessoal, galera. É. É... Só que a imagem, não sei se está sobreposta. Não, não, tá não. Fica tranquilo. A gente tá do ladinho e o teu slide está inteiro. Oh, perfeito. Então, tá legal. É... Eu, que, eu que vou inverter a minha aqui, para eles verem, tá? Legal. É... Então, gente, eu, eu sempre eu sempre faço essa, essa... Vou pegar o laminado de cerâmica, que você chamou a atenção para essa situação da clínica, e é uma situação muito recorrente. Os laminados tiveram um boom, né? No últimos 15 anos e uma indicação muito grande. Mas vamos lá. Eu, quando eu vou falar de laminar de, de, de eu sempre começo com o um planejamento de falhas. Porque é assim que a gente tem que A gente aprende com os erros, a gente aprende com essa situação é, de dominar eventuais momentos que a gente pode correr em, em, em falhas do procedimento, né, no processo. E eu eu começo falando de falhas, o pessoal fica com aquele olho desse tamanho, assim, não, é exatamente a curva de aprendizado, ou seja, eu faço laminados de cerâmica desde 1993. Né? Comecei essa, essa, essa etapa de trabalhar com laminados, com lay enfim, é, esse fortalecimento das técnicas indiretas, né, com as técnicas com cerâmica. E, então, eu começo com o planejamento estético, eu não vou, basicamente, escorrer que não é o objetivo aqui, mas para que fique muito claro, uma sequência de observação de cuidados ou de, de tópicos que a gente tem que cuidar muito nesse processo um estético, com todas aquelas considerações ali, é, cuidados técnicos e também de análise de oclusão, para que a gente possa evitar ou minimizar ao máximo a ocorrência de fratura de estilitação, que na minha Sim. experiência clínica é um índice baixíssimo e normalmente que é. ocorre, ele está vinculado exatamente a alguma dessas falhas aqui, ou de popularização inadequada, ou principalmente essa questão é, de equilíbrio oclusal, né? inclusão é basicamente, se resume em equilíbrio, né? distribuição de esforços e guias de desoclusão é, bem estabelecidas. Uhum. É, com relação à estética, aí nós vamos para características mais materialistas, vamos dizer assim, né? É, de como que nós vamos trabalhar o sistema adesivo, como que nós vamos é, lidar com, com a cimentação propriamente dita, se com cimento venil, com uma resina composta modificada, com aquecimento, e, e os controles estéticos em termos de valor principalmente, que é o grande controle Sim. que ele vai fazer em laminados filtros. e aí a gente chega tá. finalmente no aspecto Oi. Não, não, não, tô... não, não. A, gente, a gente chega no aspecto biológico né? ou seja tem hora, aí... só, só, tem hora, só tem hora que dá um, uma onda aí. aí eu acho que o, a onda que está fazendo barulho de vez em quando do... ah, okay. <risos> Pô, desculpa pessoal que eu estou aqui na varanda eu tá tranquilo é, então, essa questão do, do biológica entra exatamente nesses tópicos. Né? Como que nós vamos fazer esse manuseio e esse top? Isso começa, vamos lá, laminado cerâmico. Na minha visão, é, eu sou apaixonado por esses dois materiais, cerâmica e resina, mas é, eu vejo muito bem muito claro na minha mente isso. A resina me permite, em muitos, mas muitos casos, trabalhar com zero desgaste que eu tenho a chance de fazer hum. aquele bisel, aquela, aquela, aquele processo de acabamento cervical. Cerâmica, no meu ponto de vista, prepless não existe. Né? Eu preciso de algum, alguma algum... redução, por menor que seja, para definir essa margem. Né? Depois a gente pode discutir tá. onde nós vamos posicionar essa margem. É, é... acho que é uma, uma discussão boa. É... É... Na minha visão, eu vou, sempre que possível, posicionar ela supra gengival, Sempre. Ou seja, se eu tiver um substrato e não tem alteração de cor importante ou discreta alteração de cor, eu vou localizar supra-gengival. Porque tudo fica mais previsível. Fica mais previsível Sim. a relação biológica, fica mais previsível a minha moldagem ou registro com scanner, é, se for digital, fica mais previsível o meu isolamento, que eu posso confortavelmente, muitas vezes, até fazer um isolamento absoluto, ou mesmo que faça relativo, eu vou ter mais, mais domínio. E também a cimentação, quando a gente fala cimentação, nessa vinculação da pele, é controle de excesso, controle de excesso, de adesivo e de cimentação. Então, essa, Ué, essa Ué, é mesmo... a... Deixa, deixa eu te perguntar já em cima disso que você falou do, da questão da localização supra-gengival. Ah, eu, eu faço essa pergunta para alguns colegas, acho que nunca fiz para você, mas a, a, a hora é essa. É... Hoje... Com a odontologia adesiva, né? vivendo o momento que vive, com a evolução até em relação à cópia dos preparos e tudo mais, Quantos, quais seriam as necessidades reais de você localizar um preparo subgengival? Uma delas você falou agora, que é a questão do substrato. Teria mais alguma outra? Na minha visão, basicamente, substrato. E, e, e olha lá, o substrato vinculado a um sorriso alto. É né? uma linha de sorriso alto. Muitas vezes a gente tem uma alteração pequena que você consegue é, uma combinação e logicamente aí numa decisão em conjunto com o paciente, talvez é, não privilegiar tanto a parte estética numa área que não seja visível. Mas lógico. modo geral, substrato. Se for um substrato exprecido, é lógico que ter que posicionar a né? Mas eu vejo razão. É, é assim, eu, eu também sempre achei que só haveria essa Pelo pouco de, de, de, de, resta... de dentista restauradora que eu, que eu sei né? Mas eu, não, eu nunca consegui entender muito bem é, O porquê de o pessoal ainda hoje, em 2020 né, Buscar tanto esse... Hoje, hoje, hoje à tarde eu atendi um paciente no consultório e quando estou lá na clínica com vocês, na estética, invariavelmente a gente recebe esse tipo de pacientes que já foi tratado e precisa retratar e tudo mais. E, invariavelmente, o pessoal continua colocando o, esses preparos subgengivais sob ah, o, o pretexto de, de uma, de uma é, é, otimização estética. E eu nunca consegui... Assim, Entender bem isso, sabe? Que bom que você está esclarecendo isso aqui para mim. E outros já esclareceram, é, já responderam. Alguns, diferente de você, dizendo que não, sempre que sempre que possível, eu vou colocar ali meio milímetro dentro do suco. Mas eu realmente não consigo me convencer muito disso. É, eu, Mas você estava falando da questão eu, do... Ah, continua. Sim, sim. eu posso falar na concorda vou dizer o porquê. Assim. É... Em relação a, a posicionar o, o, o limite do preparo intracircular, eu, eu vinculo isso a, a, a alguns fatores. Primeiro, a cultura de confecção de coroa metalocenar. Você, né, uhum. você já traz isso uh, impregnado, que eu tenho que esconder, que eu tenho que esconder sintamentário, que eu tenho que esconder isso. limite, que eu tenho que esconder transparência. Isso. Por aí. O segundo é, é um certo conforto do dentista em não enxergar o limite da sua restauração. Tá. E enxergar o limite significa eu tenho que fazer bem feito. Eu vou estar uhum. vendo adaptação, eu vou estar vendo transição estética, ou seja, o meu ceramista, o técnico, também tem que ter essa habilidade, eu vou ter que ter uma comunicação em termos de fotografia, em termos de cor. Enfim, é, está exposto, eu não tenho que me esconder. Né? Eu não tenho uhum. que disfarçar uma eventual é, falha ou, ou mesmo é, falta de excelência nesses nesse quesito é, no terceiro, eu nunca, é, tinha, eu nunca tinha analisado por esse lado, mas faz todo sentido, realmente. É um conforto, mas é uma, é, na realidade, não, talvez até não seja intencional, mas já está um claro, certo claro. de dentista. Não, eu, eu posiciono ali que está tá, tá, tá bem. E outra, é, e você aí com, com, com todo o conhecimento periodontal e, e de experiência clínica também, e pelo menos é o que eu vejo na, na parte restauradora, colocar intracurular é convidar para ter um fracasso mais precoce, porque eu tenho uma dificuldade de remunerar o excesso, eu tenho outras situações que muitas vezes posso ter alguma linha de cimentação, o melhor que seja o meu trabalho, eu vou ter ali uma solução de continuidade é, que Sim. pode gerar algumas alguma é, eventual, algum eventual comprometimento precoce. Né? Eu falei eu falei isso exatamente hoje, eu falei exatamente essa frase hoje para, o, para um paciente que foi lá no consultório, é, com essa situação, ele tem uma um, um laminado, um lateral subgengival e ele falou: doutor Renato, só nessa só nesse dentinho que sangra". E aí eu expliquei exatamente isso. Cara, isso aí sangra porque, né, foi localizado subgengival, não tinha necessidade, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. É, é, eu achei que tava que tava, bom, eu achei não. Que bom que eu tô falando algo que que o cara da dentística tá tá corroborando aí. É, para o de cara aí, mas é, é, é essa, essa ideia realmente Isso está muito comprovado hoje. É como né? é você falou, assim, é, é ter uma visão contemporânea, tem uma visão atualizada dessa essa relação essa possibilidade até mesmo isso também permite. É, se eu tô com o meu, meu aí a gente começa várias situações de manuseio de tecido. Se eu tô com o meu limite supra, meu processo de moldagem físico que ainda é grande maioria dos profissionais faz, é uma moldagem física eu já talvez não precise nem colocar fio retrator porque uma coisa é eu colocar fio em um, em um, em um elemento, dois, que é um processo mais rápido, fazer moldagem uma coisa é colocar em dez. E eu colocar duplo Sim. fio e eu demorar mais um tempo. E, ou seja, claro que é importante, e eu, eu faço assim também quando eu preciso, mas a gente sabe que eu estou gerando ali algum tipo de agressão, né? E dependendo do fenótipo, do gengival, e bom, aí, isso, aí, era, aí era, a bola era... com você, né? Ah, é, isso então, aí pode ter um problema de era aí que eu ia te... Era a minha próxima pergunta, exatamente essa. Como é, como é que é a tua, a tua relação com essa avaliação, Everton? Eu sei, assim, eu sei como é porque eu estou lá contigo uh, na, na clínica né? e percebo uh, como você faz, mas queria que você uh, externasse aqui para o pessoal com, como, é que, como é que é o olhar do, do cara da restauradora, né? do, do, de quem está responsável pela restauradora, ou, ou melhor, vamos, vamos melhorar a, a pergunta como deveria ser o olhar da pessoa que vai conduzir a, a etapa restauradora do tratamento em relação ao fenótipo periodontal, por exemplo? Bom, a primeira coisa eu tenho a felicidade de ter o um periodontista do lado, então eu chamo de periodontista. <risos> mas, mas, isso, mas isso já é uma boa dica, Tem um periodontista ali do seu lado. É, porque não adianta, né, Renata? Assim, claro que a gente tem o um viés, uma, a transparência, o piscigo, algum... o é, essa é, um, é uma área mais criatizada, criatizada ou não. Observações básicas que um restaurador que um clínico tem que ter. Né? Mas o, eu sempre digo, a sensibilidade do olhar é, de um especialista é mais apurado, É mais apurada. Isso é esse mundo, né? Então, pelo menos que a gente tenha essa noção de, de saber fazer uma sondagem é, previamente ao trabalho. Isso é, é a base. Eu tenho a condição de esquecido é, de poder observar esses detalhes em relação... A, a transparência, a espessura, o volume desse tecido. Porque, pô, se eu tenho um fenómeno muito fino, mais atenção ainda tem que, tem que ter, é ter, ter as etapas é. né, na história deles. Porque eu ia te perguntar em, exatamente em relação a, a essa questão do, do fio retrator. Né? É, o fio retrator é sempre um grande, para nós, para o notícia, sempre um grande, uh, uh, não diria um vilão, mas é algo que Pô, chama atenção. Você, será que eu posso, né, Será que quem vai fazer a, a parte restauradora vai ter cuidado com, com a inserção desse fio? Uh, vai ser delicado, né, né? Usar o fio adequado para aquele, aquele, aquela dimensão daquele suco gengival. Então isso tudo, acho que são, são dicas importantes que, que eu acho que você pode dar aqui para gente, né? Qual é o fio? É, é, a seleção do fio e, e enfim, fala um eu, pouco sobre isso. Eu, eu, eu fundamentalmente, uso fio 3 ultra-pac, da ultradente. É que eu considero fio trançado, fio bastante delicado. É... Eu acho que um o segredo também, um detalhe importante, é a pressão que você faz ao posicionar o fio. Tem muito, eu vejo muito, muito profissional se confundindo é posicionar e inserir. Né? Tá, a gente vai posicionar o fio de maneira muito delicada, porque é, algumas dicas também, eu normalmente preguino esse, esse fio com astringente, é, ou seja, eu quero que ele esteja um pouquinho úmido, né, para eu posicionar e para não exercer um atrito excessivo né, na colocação. Uhum. É, eu gosto também de, de realmente exercer muito é, é, os detalhes técnicos, né, de, de, de dia a dia, que a gente vai, vai aprendendo a dominar pressão principalmente eu vejo na colocação do fio o pessoal quer colocar e fazer toda uma ou seja secar o, essa área de volta ter esse campo seco também isso vai facilitar muito porque se está úmido um, começa aquele negócio o fio volta não sei o que ir aí mais pressão mais pressão começa a agredir então campo seco e manter a espátula é, de inserção eu gosto de trabalhar com espátulas lisas não gosto de serrilhada exatamente porque se eu perder ou, ou, ou errar um pouquinho no momento, eu posso estar agredindo é, eu posso estar, inclusive, também, é, tendo mais facilidade com, com o uso, com a biossegurança, com, a, com as raspagens, com a limpeza dessas espátulas. A gente vai quebrando um pouco, entortando aquelas pontinhas, aquelas estrias. Vai tendo dificuldade. Toda, todo o processo que gera dificuldade na manipulação do tipo, estil vai gerar o quê? Mais tensão, mais força e, possivelmente, mais mais agressão. Eu gosto de espátulas arredondadas, lisas. E sempre, eu digo cedo isso, né? de gente posiciona a espátula, Espera dois, três segundos, aí você vai para o outro movimento, mais dois, três segundos, aí você vai. Porque aí esse, então esse processo fica muito mais delicado, mais controlado. E aí, e aí precisa ter paciência, né, Everton? Assim, é, é acho que tudo que tudo que. É, também com a minha última paciente do consultório, agora ela estava falando sobre isso. Assim, ela, é, ela é tia de uma, de uma ex-aluna minha que está fazendo pós-graduação em São Paulo, Marília, não sei se ela está por aí. É, e aí. É, ela estava falando assim, Renato, é, nem todo nem todo dentista nem todo dentista sabe que sabe da importância da periodontia, é, e isso gera uma cultura de pouco cuidado. Então, é, quando você fala isso de, de esperar alguns segundos para continuar inserindo o fio, é algo que eu, em 22 anos de, de odontologia, Nunca ouvi ninguém falando. Eu, eu escuto falando, não, tem que usar o fio retrator e tal para fazer a maldade. Isso eu escuto. Mas esse cuidado, esse cuidado que remete totalmente a um cuidado periodontal, esse cuidado, assim, não é algo que é, que é frequente aqui, pelo menos assim, na minha formação nunca foi. E eu, eu reputo que tive excelentes professores de, de, de, de dentista, prótese, enfim, entendeu? É, eu acho que é uma coisa também cultural, como você falou no começo. Né? É, o fato da periodontia lá na sua faculdade, lá no, no, na URGS, lá com o Cassiano, o Rui Oppen, principalmente, né? principalmente, é, dois grandes referenciais mundiais também da, da periodontia, eu acho que isso, isso torna a cultura odontológica do lugar né? é, é, é como se ela fosse determinada por determinadas... É, informações que são passadas aos dentistas ao longo da formação deles. Não, se, não sei se eu estou viajando, mas não. acho que isso tem a ver um pouco. Então, com certeza, e, e, e também com essa, com essa unidade que a gente tem de olhar os nossos trabalhos ao longo do tempo. Porque não adianta eu olhar o meu laminado 10 uh -huh. anos depois, e ele está, logicamente, acelerando muito diferente, muitas vezes, né? bem, bem confeccionado, com estabilidade de cor, Aderida, tudo ok, em função bacana, e você vai ver um colar um de, de inflamação gengival. É, Para mim é, é fracasso isso, né? É, e, e, e eventualmente ele pode ser originado por nós mesmos, né? A técnica. Ah, não observei esse detalhe. Sei, é uma cadeia muito, muito, muito é, sutil de né, detalhes que podem, podem fazer a diferença. Então, é. esse aspecto eu acho muito relevante, esse cuidado. Do fio. E outra dica. É quando eu coloco o segundo fio, que é o dois eras, eu sempre faço é, um fio longo para que eu ganhe tempo tanto na, no posicionamento, e eu não estou preocupado aqui em é, simplesmente o um afastamento lateral, então eu não vou querer que ele fique é, é, escondido o intra-circular. Então é só para fazer uhum. um pequeno afastamento lateral, faço um fio só, porque isso gera menos tempo de colocação e muito mais agilidade no momento da remoção para Essa é a minha estratégia para trabalhar o, o, o fio. Né? Tá. A, é, a, a, a, desculpa, é. só para continuar essa linha de raciocínio. E aí você vai, vai colocando algumas, algumas posições. Né? É, tá. Tudo isso já pensando o quê? no perfil de emergência que a gente vai fazer o trabalho. É decisivo, né? O perfil de emergência, especialmente se eu tiver em nível gengival, muitas vezes eu posso também colocar em nível gengival, e especialmente para circular como eu vou trabalhar esse perfil. Né? Eu e o técnico, em caso, né? o ceramista também é muito importante. É... E aí nós vamos para a qualidade do trabalho, né? que é a marginal. Um ponto que também eu estou tá listado ali de sensibilidade é, pós-operatória, é, eu diria dois aspectos. Gente. Se eu estou intrasulcular, logicamente, estou provavelmente mais próximo né? dessa junção medicinitária e mais chance Sim. de posicionar ali semento dentido. E eventualmente, cancelar uhum. adequadamente, ter uma necessidade pós-operatória. O um outro aspecto, se fala tanto em ontologia, minimamente invasiva. Se fala tanto, uhum. do qualquer professor de laminato, você vai ouvir olha, eu quero ter uma, uma, uma lâmina com 0,3, 0,2, 0,3, porque uhum. é 0,3 e média que tem esmalte na sindical. Vou parar para pensar um pouquinho. É, nós temos a convexidade da coroa. A área que eu tenho menos espessura de esmalte, provavelmente, não tem a 0,2, 01 e alguma coisa, 03, é exatamente o limite para o sanitário. Então, se eu processar esse meu limite um pouquinho supra, eu também ganho uma segurança, uma margem de desgastar ali 02, 03 e ainda ter esmalte, que é tudo que a gente quer de Perfeito. adesão. É então, outro, outro aspecto também a ser colocado. Perfeito. E aí, quanto, quanto mais. Quanto mais vezes você conseguir deixar esse término em esmalte, melhor para tudo, né? Claro tudo. precisa de adesão, então, é o nosso, o nosso grande objetivo. Exemplo, é, esse, esse... caso que está na tela é aquele, não? Não, esse caso foi o primeiro caso que eu me deparei aqui em Recife. Primeiro. É, foi confeccionado por um profissional, assim, de qualidade, né? Com certeza, né? É, não interessa mim isso, né? Mas é, uma paciente jovem, dentista, dentista jovem, 20 e poucos é, com esse quadro que a gente olha assim, bom, a gente pode discutir algumas coisinhas estéticas, algumas coisinhas de alinhamento, de, de, de anatomia, né? de volume tá? ok. Mas vamos discutir isso aqui, né? Que é o, que é o nosso objetivo um dos enfermeiros sorvetos de canino e canino. Quando eu te parece, exatamente quando eu olhei o trabalho, claro que a gente que tem a formação de viés restauradora, a gente já vai muito para a forma do dente, vai muito para a cor, tá? uhum. mas o que uhum. está destacadíssimo aqui, e era justamente a queixa dela, poxa, nunca se colou o dente com sangue. Ah? Uhum. É, e aí a gente vai dar uma olhada mais aproximada já percebe que tem algo, algo errado aí, não, algo que não está muito bem. Vamos ah. sondar. Olha a sonda exploradora na imagem da direita e olha a sonda milimetrada na imagem da esquerda. A gente tem uma discrepância ali de quase um milímetro. É. Ou seja, tem um, um sobrecontrole, uma desadaptação ali, é, uma não observância de, de perfil de emergência, uma não observância de contorno né, é, adequado. Ah. Aqui. Aí a gente pensa pô, de repente, aconteceu um número. Não tem dizer no momento da situação. É. Todos nós somos... Sempre, né? sempre no otimismo, né? Sempre no otimismo, vamos lá. Aí vai sondando <risos> Mais um, mais um. Ou seja, o padrão de é. relação restauradora periodontal era esse. Infelizmente, era esse. É. É. E, e, e, gente, isso, tristemente, é algo que a gente vê. Aí vai sondando. Ah, então, é... é isso me dói muito quando eu vejo, especialmente pacientes esses jovens, é que naquela euforia da estética. E olha, tá falando aqui de alguém que é apaixonado do de estética. Sim, o de estética há, há tantos anos, mas a gente não pode esquecer e, e dar o devido valor e a devida atenção para justamente isso aqui. Né? Perfil de emergência, de margens definidas, especialmente na seleção material rígido Tem como, eu tenho que ter algum tipo de preparação, eu tenho que ter algum tipo de de limite de observação para que é, a gente consiga aí, é, construir ou posicionar situações mais, mais favoráveis. Então, é, do ponto de vista é, de, de relação, assim, que você falou muito nessa questão de, de biológica, né? é, que eu queria, nesse momento, assim, acho que nesse caso, mostrar. Se você tiver alguma outra consideração, alguma pergunta, por favor. Tá não, então, eu queria, eu queria... Deixa eu só ver aqui... Antes, antes de fazer a minha pergunta, deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu amigo André, André Severo, que entrou aqui, mandou um abraço... É, aqui, eu, eu tenho dificuldade de chamar ele de André Severo, ele é André Prenha para mim. É, <risos> mas se ele tiver ainda, abração, André. É, aqui tem Bela Matos falando aqui, muito bom ouvir isso, quando você estava falando da questão do término do preparo, Everton, ela colocou aqui também, a Kemi, que é uma, que é uma colega que participa comigo do Perimetor VIP, minha aluna aí do curso online, falando só do, do, dos fios, é, é, assim, corroborando com você em relação ao fio 3.0. Ela está colocando aqui somente o fio 3.0, eu uso 2.0, mas é, extenso, funcionando rapidamente, sem preocupação de intracircular e também para remover rápido, para que esse processo seja o mais, mais ágil possível. Tá. É, Bertão, eu queria, eu queria também, assim, é, eu queria eu queria saber uma uma dica tua. É, eu percebo, na minha prática clínica, eu percebo uma... uma fre, não diria tão frequente assim, mas é, em alguns momentos aparecem casos por... Por falhas de cimentação, especialmente envolvendo laminado. É, a dica seria só em relação ao uso, do, ao uso do do fio retrator ou teria mais alguma outra dica? Ah, vamos lá. É... Talvez essa seja uma boa discussão. Né? Uhum. É... O que, que eu vejo assim de, de falhas aqui? O situações que geralmente levam mais tempo. a primeira delas, sem dúvida, é o isolamento. É, a gente pode fazer cimentação de laminado com isolamento relativo? Claro que pode. E a maioria dos profissionais trabalham, trabalham nessa direção. É, desde que eu tenha o campo controlado. O que significa o campo controlado? Um afastador. Aí a é minha dica aqui o Opta -Gate, Opta -Gate, Opta -Gate da, é o OptaGate, OptaGate da Invoclar Valente, o melhor dispositivo para a gente fazer esse, esse é, posicionamento. É, nessas situações eu vou preferir usar um fio 3 zeros posicionado, porque uhum. que esse fio também vai prevenir o eventual excesso que eu tenha de adesivo, especialmente de adesivo, que fica mais impregnado no fio, então quando eu tiro esse fio a gente observa que ele está lá cheio de adesivo então eu, eu tenho que é, ter uma segurança maior de, de, na hora de adesivo é, isso do ponto de vista relativo se eu puder Trabalhar com o absoluto, eu vou trabalhar com o absoluto. Eu, eu tenho também evoluído mais nesse sentido. Né? É, por quê? Porque a gente também vive numa uma situação mais favorável hoje no Brasil. Hoje a gente tem dicas de borracha com melhor qualidade. Sim. E a minha sugestão aqui é chamada Nick Tony. Nick Tony. Ele é um de borracha Vaticano, mas tem a PHS do Brasil, que importa. Tá? Ele tem consistência média e grossa. Eu, eu gosto muito da consciência média. Por quê? Porque esse tipo é extremamente resistente ao rasgamento. E também não adianta... É. Que, eu, eu vejo que frustra muitos profissionais. É, né? pô, agora eu vou me motivar, vou retomar, vou fazer o isolamento absoluto. Aí eu, pego, aí eu pego um tipo de borracha... É. Uh, não vou falar a marca aqui para não ficar, mas um tipo de borracha que se pode botar a <risos> luz, ele está transparente quase. Né? Se você olhou meio feito para ele, já tá rasga. Né? Então, não, é, é complicado, é frustrante ou que ele é muito fino, porque o fato de borracha ser muito fina, dificilmente, numa uma inversão ali junto da, do o tecido endival, ela vai ficar bem aderida. Aí começa aquele processo. Eu faço isolamento, mas está entrando saliva no canto, aí eu coloco o top é. Tem que ser uma exceção, né? não pode ser a regra no isolamento. É, então, eu diria assim, quem quiser trabalhar com isolamento absoluto, tem que é, ir muito nessa direção, de escolher um bom tipo de borracha, sugestão é o vitrônico, é, se encontra no Brasil, PHS no Brasil, é, e eleger grampos mais delicados. Qual é o melhor grampo para a gente trabalhar? Esse que está no dente 21 ali, chama -se B4. Deixa eu, deixa eu tentar fechar nele. B4. Então, esse daqui é um 212, no um, um, um 11, e um, justamente para mostrar a quantidade, e o B4 no 21. Ele é super delicado, é um purigão, assim para a gente fazer isolamento até coroa a assim, gente tá? é, pode se dar os outros alunos se trabalhar com esse grampo um dico, é, em, em muitas situações, né? É, eu acho que essas duas ferramentas são muito, muito interessantes e eu vejo também assim, poxa, ah, mas eu perco tempo, né? O Deti tem essa coisa, eu perco tempo é, Zolando. É. Era era isso que eu ia perguntar, assim, é, eu sempre escutei na minha formação aqui, tá, inclusive é, Alexandre Nascimento está aqui com a gente, é, oh, professor não é, não é, não é. da faculdade. É, e aí é, Eu sempre escutei na dentista Falar isso, olha Quanto mais você puder usar isolamento absoluto Melhor E aí a gente escuta também Muitos dentistas, inclusive ex-alunos né, Dizendo assim, poxa, mas perde muito tempo Perde muito tempo E assim, na época que eu fazia é, Restauração, consultório, eu já não faço mais Mas quando eu fazia Eu não conseguia fazer sem é, Era uma coisa, era um bloqueio mesmo meu, Eu acho, sei lá eu não conseguia, eu não conseguia fazer, cara, uma classe 1 um de, de, de molar, eu tinha que, eu tinha que colocar um, um de borracha. Não era esse aí, era era do que quando ah, o cara olhava ele rasgava, feio. Eu, eu trabalhei muito com mas... é um isso. sofrimento. É... Mas é isso, eu, eu não sou radical nesse, nesse... Eu vejo também muitos profissionais assim, ah, só faz uma boa que faz o um tratamento absoluto. Só... Não, eu não acredito nisso. Eu acho que você pode fazer uma ótima cimentação isolamento relativo, se tiver todos esses cuidados. seria o cuidado, é. É, controlar, de preferência, né, uma boa auxiliar. se é, tem uma dinâmica de equipe de, essa forma. Se você me perguntar, você faz 100% dos caras que estão no circuito, não. Né? É Mas a minha, a minha consideração eu... é exatamente assim: o, o argumento não pode ser o, o tempo, ah. né? porque você está buscando excelência. né não, e, e, e tem outro aspecto, tempo está vinculado ao treinamento, ou a decisão de fazer, Sim. ou de sair da zona de conforto. Porque, no momento que você treina, faz três, quatro, três, e, logicamente, dispositivos que te facilita. Né? E, bom grampo, você tem aqui, bom dia, vai te ajudar, a ter esses processos mais rápidos. E, gente, depois que você colocou o isolamento absoluto, tem é uma festa para trabalhar. A visualização está uhum. ali, é, é muito diferente, né? É, isso aqui, do ponto de vista científico, a gente, lógico, é, não tem que é muito complicado né, você ter esse tipo de, de conclusão entre isolamento absoluto e relativo. Né? a gente se apega nisso como argumento. Aqui o Opta-Gate da Evoclá, que eu tinha citado. Gosto muito uhum. desse, desse, desse dispositivo para fazer essa data de cimentação, um o 1.3.0, só para mostrar exatamente esse cuidado e essa situação. E, e olha, a, a chance de eu ver uma adaptação com essa. Tranquilo. Imagina, do ponto de vista de, de processo de cimentação, controle que a gente tem aqui com pincel é né, para remover excesso é, e essa visualização, normalmente para laminado eu coloco lá os grampos molares é, para ter essa margem uhum. e a medida que eu vou trabalhando dois em dois, eu cuido aqueles grampos adequados, 11, 21 22, e assim por diante a gente vai caminhando aqui do ponto de visualidade, novamente a gente colocou 212 e aqui outra dica do formismo prenotal está lá no meu primeiro livro lá em 2000 se eu for trabalhar com o grampo 212, isso não é do meu livro, isso é início do século, assim, é situações de, de estabelecimento do isolamento absoluto. É, gente... Início do século passado, que fique bem claro, né? Exatamente. É, <risos> é a possibilidade de a gente colocar uma borracha, você então pega, pega uma borrachinha um do Alessandro ali, você corta e posiciona na garra ali Qual é o objetivo? Que a gente não exerça tanta pressão, por o 212 é um grampo. É, que exerce expressão é. ali no polo. Né? Então, é uma dica quinta bem, cara, bem fácil, é, né? Só essa, só essa dica aí, eu nunca pensei nisso. Só essa dica aí já, se eu fizesse restauração ainda amanhã, eu ia fazer isso aí. Então essa dica já valeu o ingresso aqui, cara. É. Então é isso, ai ah, não tem, não tem aí do B4, do, né? O, enfim, se vai usar o dentro de dois, pode usar, faça isso, coloca uma borracha, corta o embolo ali um pouquinho da borracha, puxa na garra igual. Você vai ter estabilidade, mas você vai ter muito menos pressão né? Muito bom, aí, bom, muito bom. E aí, o periodontista está feliz. Não, fica assim, pois é. Pois é eu, eu, como é que eu nunca pensei nisso, entendeu? São detalhezinhos aí que te ajudam. Bom, aí a gente vai para essa etapa... Não vou, não vou falar aqui da etapa de silicação, etapa técnica, né, de preparo da, do, do, da infraestrutura, do substrato. Ah, uhum. Conteceramento ácido, lavagem, adesivo. Veja como a gente está tá em margens de esmalte, mesmo lá na silicao. Vocês veem no 21 uma imagem amarelada no centro, porque essa tinha uma restauração de resina é, manchada, a gente substituiu antes da, da confecção é, desses laminados. Técnica adesiva, é, muito mais tranquila, muito mais controlada. E aí a gente vai partir, independente se vai ser resina né, termo aquecida ou, ou cimento veneiro, eu particularmente prefiro trabalhar como rotina com cimento veneiro, eu acho que é muito mais democrático a gente tem a chance de fazer a aí é, qualquer profissional trabalha, tem excesso. A técnica de resina de, de, de, de telemodificada exige mais treinamento, né, em termos de, de controle de espessura, de película, de assentamento. Normalmente, vai ter que usar um ultrassom como apoio para fazer essa remoção de excesso de material. Então, já requer um, um nível de atenção é, um pouco maior e um nível de experiência maior. Além do que... Uhum. É diferente o que eu mostrar os cursos de a gente falou na medicina: 10 laminados, todo mundo com substrato. Bacana, né? Sim. Agora, a realidade do dia a dia não é esse, né? Aí tem um que é, tem, teve uma endo, outro de uma restauração antiga. Uma... Então, a uh -huh. possibilidade de, de ter a chance de fazer um teste contraíno me parece interessante. E aí a gente vem para esse ponto: é ou não é diferente eu trabalhar uma remoção de excesso nessa condição uh -huh. do que eu trabalhar num isolamento relativo? Volto a dizer, claro. gente, sem radicalismo, eu posso trabalhar nesse período eu controle de umidade trabalhar com o relativo muito bem também, né? É, especialmente, em outra coisa, especialmente se a margem de é excesso, é mais tranquilo ainda, né? Sim. Tá? Sim. É, o tipo de instrumento que a gente vai usar, eu gosto muito, eu, o excesso grosseiro eu já removo o próprio brush, mas eu trabalho demais com o pincel para fazer essa, essa remoção de excesso né, do, do, do agente de cimentação e a gente ter essa essa facilidade essa previsibilidade aí de, de, de remover uh, a situação não sei se eu tenho caso finalizado aqui mas uh, essa situação de controle é importantíssima né importantíssima para que a gente tenha aí sucesso a longo prazo Sim.